Fazer um... Oi, alô, oi pessoal, boa tarde, tudo bem? A gente está só esperando chegar aqui uma cadeira para começar. A mesa vai, a mesa, né? não tem mesa, mas as cadeiras aqui. A gente vai falar sobre jornalismo de dados e programação na redação, essa interseção. Alô, tá meio. Ah. É... Essa interseção entre tecnologia e comunicação a partir do, do jornalismo. Só para, enquanto a gente não começa para valer, para eu fazer umas perguntas aqui. Quem já ouviu falar ou considera que tem alguma ideia sobre o que é jornalismo de dados? Quem é programador? Quem é do jornalismo? Então, tem, tem mais programador que jornalista aqui, parece, e é, acho que jornalismo de dados ficou metade metade, assim, né? E, bom, então aqui para a gente ir introduzindo algumas coisas. Ali em cima vocês têm um link que vocês conseguem acessar. E enquanto a gente está aqui fazendo a apresentação. Está meio estranho esse microfone, não está? Um áudio meio metálico? Não? Então está. É, Pagou. Bom. Ali, vai ter tem aquele link ali, então vocês conseguem entrar ali enquanto a gente está fazendo as apresentações, vocês podem mandar perguntas, é, interagir ali por aquele endereço. Precisa ter uma conta no Google, se, se alguém não tiver ou não quiser usar, aí escreve a pergunta, manda aqui para gente. Aí a gente vai fazer basicamente uma introdução rápida. Depois, passar a palavra para todo mundo que está aqui em cima. E depois a gente faz um, uma rodada de perguntas, intervenções e tal. É... Acho que eu poderia ir começando já, porque a gente já está um pouco atrasado. Daqui a pouco chega essa cadeira aí. Bom, é, como eu falei, a mesa vai falar um pouco sobre jornalismo de dados e essa o uso da tecnologia por jornalistas e por comunicador por comunicadores para comunicar melhor suas pautas suas matérias mas também para descobrir novos assuntos novos olhares novos fatos é, revelar novas coisas que não seria possível é, sem o auxílio de computadores de técnicas de análise de dados então muito Boa parte, algumas coisas do que, que a gente fala aqui de jornalismo de dados tem uma certa proximidade com ciência de dados, data science, mas tem também algumas características próprias que a gente vai tentar explorar aqui. É, então assim, antes de dizer propriamente o que, que é jornalismo de dados, eu acho que através das experiências que a gente vai ver, isso vai ficar bem claro. queria distanciar um pouco e dizer o que, que não é. Então, um, um tema, talvez, que muitos de vocês acompanhem, seja o jornalismo que cobre assuntos de tecnologia. Então, jornalismo de dados não é um setor do jornalismo que cobre tecnologia. Né? Não é... sei o que está apagando. Também não é jornalismo de dados, só a questão de fazer vários gráficos é visualizações, ter uso intensivo de estatística, é isso também isso é uma parte importante, mas não é só isso o jornalismo de dados ele vai além disso, né? e também não é nada propriamente novo no jornalismo, o jornalismo ele sempre trabalhou com dados é matéria prima desde que o jornalismo existe o que é a novidade é a capacidade que a gente tem de processar e de lidar com essas informações usando computadores e usando técnicas de análise de dado, que até muito tempo atrás era inviável. Então a gente consegue também, graças a alguns avanços em termos de transparência e disponibilização de dados abertos, a gente consegue ter acesso a muitos dados brutos, e o trabalho do jornalista de dados está um pouco em se meter nesses dados brutos, e tirar sentido, tirar histórias interessantes, tirar fatos interessantes é, e relevantes para o público. Hum, no Brasil, também, a gente vive um bom momento, eu acho, para o jornalismo de dados. É, as maiores redações, todas elas já têm setores que trabalham com dados, e aí não é o setor de TI, não é o pessoal de tecnologia que desenvolve o site, por exemplo. São setores voltados para, justamente, conseguir coletar é analisar e fazer sentido comunicar pautas é, notícias a partir da análise de, ba de base de dados, tra tratando os dados como se fossem uma fonte que você pode consultar e você pode entrevistar. No Brasil também acho que vale a pena mencionar a gente tem um certo uma relevância internacional eu acho, o jornalismo de dados no Brasil, isso ficou, acho evidente é, por exemplo, as inscrições do Data Journalism Awards, que é a maior premiação de jornalismo de dados, o Brasil ficou em terceiro lugar em número de inscrições. O Menegat, que está aqui, foi inclusive um dos finalistas. Ele vai contar mais sobre essa experiência. E, e ao mesmo tempo, é algo que não está só nas mãos das grandes redações. Uma das vantagens de lidar com dados é que você não depende de um assessor, você não depende de uma fonte que vai estar lá e que vai te dizer um, uma fonte exclusiva, que vai te dizer algo. Qualquer, mesmo organizações de pequeno porte, ou mesmo uma pessoa, duas pessoas, conseguem fazer trabalhos é, bem relevantes e bem potentes usando análise de dados. Então, na escola de dados, a gente trabalha desde 2013 com isso, é, um pouco fomentando essa interseção entre jornalistas e a área técnica de trabalho com dados. É, a gente tem algumas atuações em cursos, produção de tutoriais gratuitos, quem tiver interesse de saber mais, acho que vale, dar uma pena, vale, a, vale a pena dar uma olhada no, no site, nos tutoriais que a Escola de Dados publica. A gente organiza em São Paulo, 23 e 24 de novembro esse ano, o CODA-BR, que é a maior conferência de jornalismo de dados e métodos digitais da América Latina. Esse ano também a gente vai lançar um prêmio de jornalismo de dados, então fica aí o convite também para os jornalistas aqui mandarem projetos e participarem dessa premiação. E a gente também está lançando um programa de membros, é, que é com uma ideia justamente de fortalecer essa comunidade que trabalha com dados e aí pensando não só jornalistas, mas também comunicadores de uma forma geral, organizações da sociedade civil, pesquisadores que de repente não são da área de comunicação, são das ciências sociais ou são de alguma outra área, mas querem trabalhar com dados e não tem muito contato. Então a ideia é criar uma comunidade de aprendizado, é, convido vocês também a participarem tem no benfeitoria.com barra Escola de Dados, vocês conseguem ver mais informações sobre o programa de membros. É, não vou me prolongar muito aqui, vou só passar a palavra e fazer assim, uma apresentação um relâmpago de quem está aqui ao lado. à minha esquerda aqui, primeiro, a Natália Mazotti, que é diretora executiva da Open Knowledge Foundation e criadora da Escola de Dados aqui no Brasil. Do lado dela, o Álvaro Justen, mais conhecido como Turicas, que é um programador que foi parar no jornalismo, e do, do na ponta esquerda ali, o Rodrigo Menegates, que trabalha no Estadão, e é um jornalista que virou programador. Então, é, é, eu acho que é uma, uma conjunção legal, porque a gente tem esses dois caminhos, o programador que se aproximou do jornalismo, o jornalista que se aproximou da programação, e uma pessoa que trabalha e se dedicou os últimos anos a criar essas confluências entre esses dois campos. Então, acho que vai ser uma mesa bem legal aqui, muito feliz de todo mundo ter topado e de vocês estarem aqui para participar, vou passar a palavra para a Natália, façam as perguntas e intervenções ali no link. Obrigado. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom. Eu vou contar um pouquinho dessa história aí que o Adriano começou é, e trazer alguns exemplos para vocês de como scripts se tornaram histórias jornalísticas. Eu acho que agora, como o Adriano colocou, a gente está num bom momento do jornalismo de dados e aí eu gosto de conceituar jornalismo de dados de forma bem ampla né, o jornalismo que se apropria de novos métodos, de habilidades de outras áreas, para conseguir entrevistar um novo tipo de fonte, que é a base de dados. Né. Hoje a gente produz dados em uma escala num, que nunca antes a gente produziu. A gente está o tempo inteiro gerando rastros digitais e esses rastros eles é, são uma nova fonte para a gente entender o mundo. Né. O jornalismo ele tem esse papel de algum modo, tornar o mundo mais palatável para gente. Então, pensando aí um pouquinho em como que a gente começou essa história de aproximar esses dois mundos, né? Para o jornalista, eu acho que é muito claro é, o, a intenção de aprender a programar. Como eu falei, a gente tem muitos dados e... Com isso, a gente tem novas oportunidades de extrair insights e extrair conhecimento sobre a nossa realidade, sobre a nossa vida, a nossa sociedade. Então, a programação ela foi se tornando cada vez mais essencial para a gente extrair novas descobertas sobre o mundo. Por outro lado, uma coisa que me impressionou, e aí falando um pouquinho do meu background, eu sou jornalista, e advogada. Então, eu sou bem de humanas. Só que eu sempre curti demais tecnologia, desde da minha pré-adolescência, desde os primórdios da internet, sempre curti demais e, tanto no direito quanto no jornalismo, eu fui me aproximando de áreas que, de algum modo, se conectavam com o campo da tecnologia. E aí, no jornalismo, eu acabei parando no jornalismo de dados, isso em 2011 que eu tive conhecimento, tive acesso a esse novo campo. No Brasil ainda não tinha muita produção nesse sentido, né? não tinha é, muito curso, não tinha muita capacitação disponível e aí eu conheci a School of Data, que é um programa da Open Knowledge que começou no Reino Unido e tive a ideia de é, ajudar a trazer esse conhecimento para o Brasil. E aí eu pensei, bom, por que, que um programador se interessaria por jornalismo? Né? Não, acho que esse link não parece tão óbvio. Né? O outro lado parece mais óbvio. E conversando com amigos programadores, inclusive o Álvaro foi um dos primeiros aí que em hackatona né, e eventos que de algum modo traziam esse aspecto da tecnologia, a gente se encontrou, se conectou e ele me mostrou, é, de alguma forma, o interesse que o jornalismo pode gerar para um programador. O jornalismo ele acaba sendo um playground para os programadores para testarem é, novas possibilidades de gerar automatizações, gerar resultados interessantes né, a partir dos programas que são criados com o interesse público. E aí que eu acho que vira a chave, assim, que vira é, tem um, um aspecto de propósito que o jornalismo traz para a programação, que eu, como jornalista, nunca tinha é, me atentado né, num primeiro momento, mas depois, conversando com, a, com amigos programadores, eu vi que fazia muito sentido. E esse playground de, é, de casos de interesse público atrai muito essas pessoas. E aí, eu, nesse campo é, de ir me aprofundando no jornalismo de dados, né, de aprender um pouco o básico de programação, o que me instrumentalizava, de alguma forma, para conseguir extrair os insights das histórias que eu gostaria de contar, eu fiz algumas dessas histórias a partir de scripts que a gente criou. Uma delas é essa história aqui, que a gente publicou na Gênero e Número, que é uma organização uh, que trabalha dados para levantar questões de gênero, né, sair da, das anedotas e olhar para os dados, olhar para o contexto. E a gente fez uma pesquisa levantando os dados de nomes de ruas no Brasil. Então, a gente pegou a base do CEP, que tem cerca de 800 mil logradouros, e aí, a gente precisou criar alguns scripts, o Álvaro estava, inclusive, envolvido nesse projeto. É, e criando scripts em Python, a gente conseguiu classificar esses 800 mil logradouros brasileiros. E aí, a gente percebeu que só 20% das ruas no país têm nomes femininos, né? São é, homenagens a mulheres. Isso só foi possível porque a gente conseguiu automatizar esse processo. Porque havia um script ali por trás para conseguir classificar esses 800 mil nomes. Né? E, na verdade, o processo todo foi a gente pegar esses 800 mil nomes e aí transformá-los em nomes únicos, né? que aí esse, essa base diminuiu para 500 e poucos mil nomes. Depois a gente viu como cruzar esses 500 e poucos mil nomes com os nomes únicos que o IBGE traz, que já tem uma classificação ali por gênero, e, e com isso chegar a esse insight, a esse resultado. Essa foi uma matéria que a gente publicou e certamente não seria possível se a gente não tivesse usado programação. Uma outra história que foi contada também na, na Gênero Número, isso no contexto das eleições municipais de 2016, né, provavelmente essa história deve se repetir em alguma medida já no ano que vem. É, a gente pegou o repositório de dados do TSE, e aí nesse repositório tem os resultados eleitorais, né, logo depois que termina o primeiro turno a gente consegue ver os resultados, ver a votação por município e por zona. E aí a gente pegou essa base, que tinha basicamente todo, todos os resultados por município e por zona, nominalmente, né, com o nome de cada um dos candidatos a vereador, era uma eleição municipal, e aí percebeu que uma em cada dez mulheres que participaram do pleito, né? Que foram candidatas à vereadora é, tiveram zero voto, ou seja, nem elas próprias votaram nelas mesmas, que é um indício bem forte delas terem sido candidatas fantasmas. E aí essa eleição ela foi uma das primeiras, é, foi a primeira no, no, perdão, foi a segunda no nível municipal que já é, aplicava a lei de cotas, que foi uma lei é, implementada pela Justiça Eleitoral, para que o número de mulheres candidatas em votações proporcionais não fosse menor do que 30%. Né? No caso, você teria que ter 30% de pelo menos um dos gêneros, como as mulheres são minoria na política, infelizmente. Então, geralmente, os 30% acabam sendo de mulheres. E aí a gente percebeu, é, levantando esses dados do TCE, e aí a gente usou SQL para fazer as consultas, né, que a base de dados era muito grande para conseguir aí processar em um programa de planilha mais simples. Então a gente usou SQL e descobriu que 10% das mulheres tinham sido zero voto, enquanto 0,6% dos homens que não tinham recebido nenhum voto. Uma diferença bem discrepante que apontou para a gente a possibilidade dessas mulheres é, estarem sendo usadas como candidatas fantasmas só para cumprir a cota para as eleições proporcionais. É, e essa matéria a gente fez né, é, na gênero Número, que é uma startup é, pequena e nessa época a gente ainda estava começando, estava no terceiro mês, e teve uma repercussão muito grande, né? foi uma matéria que foi citada no Jornal Nacional, depois é, o Ministério Público começou a investigar esse caso, então a gente percebe que teve um impacto relevante, né? teve depois um resultado, investigações que aconteceram em torno desse caso, e só foi possível porque a gente conseguiu analisar uma base de dados massiva que é uma base aberta, né, o TSE disponibiliza, mas a gente precisou aplicar técnicas de programação para conseguir extrair a informação que gerou a descoberta, né? que gerou a pauta. E aí, por fim, para eu passar a bola aqui para os meus amigos, eu vou falar da Operação Serenata de Amor, que é um projeto dentro da Open Aulas de Brasil atualmente, que utiliza inteligência artificial para é, levantar suspeitas em torno dos gastos é, que os nossos deputados federais fazem da cota de exercício da atividade parlamentar, né, a SEAT, a cota parlamentar. Então, cada deputado tem direito a um valor mensal e esse valor ele deve ser justificado, né? cada gasto que ele faz deve ser justificado com recibos que vão gerar reembolsos para esses deputados. Em média, a Câmara é, contou para a gente, contou para o Tony, que é um, um cara que faz a comunicação do Serenata e tem um envolvimento desde o início com o projeto, que eles recebem, em média, 1.500 recibos por dia dos deputados. Agora imagina o trabalho de auditoria disso, Ser, seres humanos ali olhando e checando 1.500 notas. Isso é surreal, é né? um trabalho que nenhum humano merece fazer, mas uma máquina, né? a gente automatizar esse processo. Oi, acabou a bateria ali do outro. É, a gente conseguir automatizar esse processo facilitou muito o levantamento de possíveis suspeitas de gastos irregulares dos deputados. Né? E isso, é, a, a gente ter conseguido estruturar essas hipóteses, né? levantar essas suspeitas e utilizar inteligência artificial para conseguir, dentro de uma base muito grande de dados, extrair padrões e extrair desvios a esses padrões né? que podem... É, indicar para a gente algum tipo de atividade suspeita, foi fundamental para também gerar várias pautas jornalísticas. Né? Então, vários jornais já escreveram histórias sobre usos irregulares da, da cota parlamentar e essas histórias foram facilitadas por esse esse trabalho que foi feito aí de organizar, de estruturar os dados da, da cota parlamentar e o trabalho da Rose, que é a nossa bot no Twitter, de levantar essas suspeitas e indicar e passar para a população de uma forma mais acessível esse tipo de informação. Bom, vou, vou pedir para o Álvaro vir me substituir aqui e falar de outros casos que também demandaram conhecimento de programação para gerar pautas jornalísticas. Boa tarde, pessoal. Então, como a Natália falou, eu venho do mundo da programação. Né? Eu programo desde os 14 anos de idade. E uma coisa que eu percebo muito no mundo da tecnologia é que as pessoas querem sempre aprender aquela coisa mais nova. Não está dando para ouvir? Alô? Você consegue me ouvir agora? Legal. Minha garganta não está muito boa. É, então, uma das coisas que eu sempre busquei foi tentar gerar impacto com o que eu sei. Tem muito conhecimento na tecnologia que já existe há décadas, e que se aplicado né, numa determinada área que não tem acesso ainda àquele tipo de tecnologia, isso pode gerar um impacto legal. E foi isso que eu vislumbrei quando eu procurei a Natália para gente começar a trabalhar, é, enfim, para que eu começasse a trabalhar mais nessa parte de jornalismo de dados. Aqui tem um exemplo de um conjunto de matérias, gerou manchete, inclusive, do Correio 24 horas na Bahia. Eles queriam fazer uma análise histórica da qualidade da água das praias. Daí eles, é, basicamente, tinham acesso já aos dados. Né? O Inema disponibiliza toda semana um boletim em PDF. E aí o que eu fiz foi automatizar esse processo de baixar os PDFs, criar um programa né, para baixar os PDFs, extrair as tabelas dos, do, desses PDFs e aí então gerar uma planilha em que a gente conseguiu depois fazer as análises que geraram todas essas matérias aí. E aqui tem uma coisa bem legal que com o jornalismo de dados a gente consegue também medir, de certa forma, é, a realidade e comparar com o censo da população sobre aquela informação. Então, por exemplo, em algumas entrevistas ali de praias que já estavam há cinco anos impróprias, é, eles entrevistaram alguns banhistas e tinham banhistas que não conheciam, não sabiam disso, porque não tinha uma placa de imprópria, né? não necessariamente a água vai estar tá suja, né? claramente assim. Então, esse caso foi, foi bem legal. Em termos tecnológicos, foi algo razoavelmente simples de, de ser feito. Bom, aqui, uma outra matéria que eu fiz em conjunto com o Adriano cadê ele? Tá aqui <risos> em que a gente descobriu, é, na verdade, enfim, existia aí essa hipótese, mas a gente investigou os gastos diretos do governo federal, logo que começou a intervenção federal lá no Rio, e o Comando Militar do Leste, que foi o responsável, gastou, em dois anos, nos dois anos anteriores, 25% de todo o orçamento com uma empresa. E essa empresa estava lá na farra dos guardanapos, que basicamente é o desdobramento da Lava Jato no Rio. Então, a gente conseguiu descobrir isso aí cruzando é, essa base de dados, né, dos gastos diretos do governo federal, que tem centenas de milhões de registros Daí eu fiz os programas para coletar esses dados, jogar num banco de dados, filtrar, gerar os índices e tudo mais. Então, esse aqui é um exemplo bem claro de uso de banco de dados né, para trabalhar com quantidades grandes e fazer cruzamentos entre outras bases. A gente tinha os CNPJs da, da empresa, as empresas das quais aquela empresa é sócia né, e por aí vai. E para terminar é, a minha parte... Tem vários datasets que eu faço um processo que eu chamo de libertação de dados, que é basicamente criar um programa para fazer download desses dados, converter, limpar e consolidar num formato aberto para que qualquer pessoa consiga facilmente analisar esses dados. Então, um que ficou bem famoso foi o dos contra-cheques dos magistrados. E aí eu baixei... São centenas de planilhas lá no site do Conselho Nacional de Justiça. E eu fiz um programa para baixar isso tudo e consolidar numa planilha só. Então, a gente tem aí, por exemplo, como agora calcular quanto que os magistrados ganham é, por mês, por exemplo, facilmente. Né? É óbvio que isso é possível de ser feito sem utilizar esses dados, esse programa que eu criei, mas boa parte do trabalho vai ser manual. Como eu já consolidei tudo, em uma planilha você consegue fazer os filtros a nível nacional, por mês e tudo mais. Isso acabou facilitando demais o trabalho. E diversas matérias surgiram também a partir desses dados. Isso possibilitou né, que diversos jornalistas trabalhassem nesses dados. Antes, só os jornalistas que tinham já mais conhecimento de automação e tal, é, puderam trabalhar com esses dados. E aí, só para ficar um número aqui para vocês, dá um pouco mais de um bilhão de reais por mês, para em torno de 35 mil magistrados. Aí, ali do lado está um outro exemplo, que são os dados da Receita Federal, de sócios das empresas brasileiras. Esse foi bem emblemático, porque a gente fez um pedido de acesso à informação e a Receita Federal negou e respondeu com um link para a gente acessar uma API que tinha os dados lá estruturados, só que essa API é paga. E na época eu fiz as contas, a gente teria que pagar em torno de meio milhão de reais para acessar esses dados. Uh, daí a gente entrou com recurso, enfim, seis meses depois a gente recebeu pelos correios um pendrive com os dados. E conseguimos as informações que a gente precisava. E foi bem legal, porque isso gerou uma mobilização de muita gente, e hoje, por exemplo, a Receita Federal disponibiliza no, no próprio site para qualquer um fazer download desses dados. Então, tem, nesse trabalho tem um pouco de ativismo né, relacionado a dados abertos, uso da lei de acesso à informação e uso da tecnologia para resolver essas questões técnicas. Era isso que eu tinha para falar. Agora eu vou chamar o Menegat. Oi, gente, tudo bem? Então, seguinte, me apresentando de novo, eu sou Rodrigo Menegatti, eu sou jornalista e, por um acaso, eu também programo. Eu acho que a minha história é um pouco legal, ela mostra como um jornal que tem 180 anos e onde o papel impresso ainda é o produto principal, tem usado tecnologia e código para fazer coisas diferentes. Eu, primeiro, vamos falar um pouco sobre a minha equipe, eu sou o único, até semana passada, eu era o único cara com uma formação em jornalismo que trabalhava lá. A gente contratou uma outra pessoa que é jornalista, mas também é front-end. E o restante é desenvolvedor, designer, programador. Nós somos cinco pessoas, seis agora. E a nossa ideia é usar tecnologia e código para fazer coisas diferentes. Esse GIF frenético aí é um pouco do nosso trabalho desde que eu cheguei, faz uns dois anos. E são as nossas visualizações, quase sempre voltadas para política, por causa do contexto do Brasil e da eleição e tal. E eu vou apresentar, acho que, três projetos muito legais que a gente fez, que mostram como que a gente pode fazer coisas maneiras, com dados, código e jornalismo. Esse, eu acho que é o meu projeto mais complexo e favorito, e ele mostra um pouco como a gente pode criar conhecimento que não existia antes, usando programação. Uh, você já viu um mapa de resultado de eleição, com certeza. E você sabe que ele não chega ao nível de onde você votou. Ele vai para a cidade, no máximo para a zona eleitoral. Por quê? Porque o que o TSL não divulga um endereço... Das, uh, ele divulga só o endereço das escolas. Ele não dá coordenada latitude e longitude, eu não consigo botar ele facilmente num mapa. O que, que a gente fez? A gente usou várias APIs, Google Maps, OpenStreetMaps, para localizar, sei lá, acho que 100 mil endereços, botar eles num mapa. Além disso, usamos uma matemática chamada Diagrama de Voronoi para calcular a área de influência de cada ponto e descobrir quais são as pessoas, as áreas que votam lá. Cruzamos com os setores censitários do IBGE, agora a gente sabe pela primeira vez quem são as pessoas que moram ao redor de uma escola e como elas votaram. A gente sabia isso só de pesquisa, tipo Datafolha e Ibope. Agora a gente tem como resultado uma visão muito mais detalhada de como se comporta o eleitorado. Esse segundo projeto mostra, ele é um pouco menos complexo, ele mostra como a gente pode monitorar o poder usando dados também. Esse é o Basômetro, é um projeto que o Estadão fez já há muito tempo, em 2011, 2012, que a gente repaginou agora com uma interface mais legal e tal. E o que ele faz é monitorar a relação do executivo com a Câmara, com a Câmara dos Deputados. E o que a gente descobriu é que é uma relação, geralmente a, a, a Câmara apoia o Executivo, mas isso varia. Assim, tem governos que têm crises, tem momentos de insatisfação e você consegue acompanhar isso. Além dessa primeira tela, você consegue pesquisar como cada deputado desde 2003 e cada partido desde 2003 se comportou em relação ao presidente. Ah, curiosidade, o Bolsonaro hoje tem a mesma taxa de apoio que a Dilma em seu primeiro mandato. Isso significa que 75% dos caras votam com ele, tipo, seguindo a orientação da bancada. Uh, e esse é um projeto que mostra como a gente faz coisas divertidas também. Esse é o um projeto que o Adriano mencionou, que foi finalista dessa premiação internacional na área de Jornalismo, Dados e Inovação. O que aconteceu? O Estadão organizou um debate junto com a TV Gazeta e a gente teve acesso ao backstage, nós botamos uma câmera no rosto de cada um dos candidatos presentes, o Haddad não estava nem o Bolsonaro, e a gente usou uma API da Microsoft, da Azuri, para reconhecer as expressões faciais deles. E essa API ela retorna assim, essa expressão é uma expressão alegre, essa expressão é uma expressão, desculpa, de desprezo, de tristeza. E a gente contou a história do debate através das caretas dos candidatos. Esse gif específico é quando o Boulos faz uma piada que ele não queria chamar o Meirelles, mas sim taxar o Meirelles. Eu acho a cara do Ciro Gomes muito engraçada, assim. Enfim, esses são os três projetos que eu acho que mais chamaram a atenção no nosso trabalho. Você pode encontrar nesse link aqui, que leva para uma aba só com o trabalho da nossa editoria no Estadão. E eu sempre tweeto sobre eles e dando, sei lá, informações de, de como foi feito e tal. Pode ser que você queira me seguir no Twitter também. Eu acho que agora a gente vai abrir para perguntas. Ah, tudo é código aberto. O Estadão tem uma página no GitHub tudo que a gente faz nessa editoria está lá. Você pode reproduzir, checar e fazer igual. E agora acho que a gente passa para perguntas, conversas, como a gente faz? Oi? Isso. Então, é, continuem mandando aqui as perguntas, eu já vi que tem algumas, vou fazer aqui. É, bom, tem duas aqui que, que eu acho que eu já posso fazer a pergunta, talvez, e já dar a resposta, se vocês quiserem, vocês complementam. O que, que a gente tem a dizer é, sobre os cursos da Abrage em jornalismo de dados? A gente recomenda, Olá. inclusive, Entendeu? todo mundo que está aqui vai estar tá lá semana que vem dando oficina. Então, se quem tiver para São Paulo e é, tiver interesse nessa área de jornalismo de dados, acho super válido participar. Esse ano, inclusive, vai ter um dia específico chamado Domingo de Dados, que só vai ser sobre com atividade de jornalismo de dados. Hum, a outra pergunta que eu não vou poder dar muitos detalhes, mas perguntaram se tem um curso online legal sobre Jornalismo de Dados. Vai ter uma coisa super bacana de curso online de Jornalismo de Dados, a gente ainda não pode adiantar muito, mas recomendaria quem tiver interesse se cadastrar na newsletter da Escola de Dados, que nos próximas semanas a gente vai ter uma novidade legal para contar sobre isso. E aí vou fazer uma pergunta para vocês, é, responderem, se vocês quiserem complementar alguma coisa disso também. É, a que está mais votada aqui, que foi como vocês costumam começar as pautas? Tem alguns dados que querem trabalhar ou tem as perguntas primeiros e depois vão em busca dos dados? Qual é o caminho mais comum? É, eu acho que de todas as pautas que eu desenvolvi a partir de dados, é, eu já tinha uma hipótese inicial que eu queria comprovar ou refutar, né? Então, no caso da, das candidatas fantasmas, por exemplo, a gente queria, a gente estava fazendo é, um especial na Gênero e Números, uma cobertura só focada nas eleições, e a gente queria ver, queria entender qual foi o resultado prático da, da cota né, para é, aumentar o número de participação feminina nas eleições, nos, nas últimas eleições. A gente já vinha desde 2012 com algumas ideias né, de como que a cota estava sendo efetiva ou não, e aí a gente, com duas eleições, conseguia fazer essa comparação. É, então, a gente, eu pelo menos... É, parto de algumas perguntas iniciais, né, levanto algumas hipóteses e vou atrás dos dados que eu preciso para entender se aquelas hipóteses são válidas ou não. E aí eu acho que só uma, assim, uma observação sobre isso, é, você levantar hipóteses não significa que você vai é, olhar para os dados com um viés de confirmação, que aí eu acho que é muito problemático quando a gente vai, digamos, torturar os dados para que eles respondam o que a gente quer. É, acho que o processo jornalístico, não só com dados, mas como um todo, ele precisa ser, estar de peito aberto para é, entender a realidade a partir de como ela se apresenta. Né? Então, acho que com um dado, principalmente, é, é muito fácil você, enfim, fazer um recorte específico né? ou... É, Dependendo da forma como o dado foi coletado, você ter um, um olhar é, que não necessariamente condiz com a realidade, mas que a partir dos dados você pode confirmar. né? E aí eu acho que isso é muito perigoso, mas acho que no geral o meu processo pelo menos é partir das hipóteses e buscar as bases e aí fazer o processo de análise. Ok, eu acho que as pautas nascem de várias maneiras. Assim, como eu trabalho no jornal, tem coisas que eu não posso evitar fazer. Tipo, a gente organizou um debate, eu tinha que pensar algo sobre o debate, então essa agenda das coisas que estão acontecendo sempre aparece. Mas tem também, tipo, encontrei uma base de dados muito boa, de um tema que eu gosto, com o qual eu quero trabalhar. E, assim, testar ideias malucas, sabe? A gente trabalha no Estadão, no caso, numa editoria que está meio fora do ritmo de produção do jornal impresso e a gente gosta de acompanhar muito o jornal gringo e tentar implantar as coisas aqui, por exemplo, essa pauta premiada ali das caretas, a gente baseou numa companhia americana chamada Periscope, que usou a mesma metodologia para analisar o discurso de posse do Trump e descobriu que ele tem cara de que está sempre bravo, assim, a gente pensou ok, podemos tentar fazer isso aqui. E assim, eu acho que nasce de várias maneiras e mas o processo de trabalhar nelas, eu concordo com a Natália. Assim, a gente tem, espera alguma coisa e tenta ver se é isso mesmo. E, às vezes, tenta fazer com que os dados descomprovem nossa convicção. sabe? Tipo, é isso que ela fala. Não é porque eu quero fazer uma matéria sobre algo que eu vou achar esse resultado. E é algo que eu acho muito legal do jeito de dados é isso de você ter uma metodologia mais clara que evita algum tipo de, de, de erro ou viés que que a gente poderia ter, sabe? É, o pessoal já está fazendo aqui, a gente já abriu. É, dá tempo ainda, tá? Legal. Então, tem algumas aqui, eu vou juntar duas perguntas. É, qual é o primeiro curso que vocês indicam para quem está começando no jornalismo de dados? HTML, PHP, SQL... É, tem uma outra aqui que eu vou juntar também com essa, que pede indicação de programas gratuitos para tratamento de dados, aí cita de dados educacionais. Então, tratamento de dados e para emendar aí também não ficar coisa demais, uma mais geral que é como se tornar um bom analista de dados. Então, como, tá, como começar, qual, qual é a linguagem bacana para começar, é, indicação de programas gratuitos para tratamento de dados e como ser um bom analista de dados. É, eu, eu não sei se eu indicaria uma linguagem de programação para quem quer começar, a não ser que já, já seja um programador e aí esteja é, tentando migrar ou se conectar com a área do jornalismo. Eu acho que inicialmente o fundamental é você saber é, trabalhar com tabelas, né, você entender o universo de dados tabulares e para isso você, se você começar dominando bem é, funções de Excel, já é um primeiro passo. Tá? Uhum. É, e assim, pode parecer muito básico para a grande maioria, mas acho que o Menegal pode falar disso se você entra numa redação acho que nem 10% sabem Excel, é. usar bem o Excel, então, é a porta de entrada, eu diria, você dominar o, o essencial de Excel ali antes de ir para qualquer linguagem de programação. Agora, isso superado, linguagem de programação, para mim, pelo menos, a porta de entrada, que eu acho que tem uma curva de aprendizagem mais baixa, vamos dizer assim, é SQL. É, você executar alguns comandos em SQL usando uma interface como DB Browser é super tranquilo, não, não requer assim, um ultra conhecimento é, mais aprofundado de programação nem nada. E, por último, acho que para começar, também eu, eu vejo como muito fundamental entender alguns conceitos, né, e como que você faz críticas válidas à qualidade dos dados que existem no mundo. Porque os dados têm um processo de quantificação da vida, né, da realidade, que gera que necessariamente parte de alguma abstração. Então, nenhum dados eles são medidas da realidade. E medidas da realidade têm sempre um grande é, número de abstrações ali, para a gente chegar aquilo E a gente precisa saber o que está sendo abstraído e como que esses dados estão sendo produzidos. Então, acho que existe um outro componente, que é um componente de entender a produção dos dados, entender o que, que isso significa, né? o que, que o dado está trazendo da realidade. e Verificar se é um, um dado de qualidade, se é válido, também é um papel fundamental do, do jornalista de dados. Cara, assim, em termos de ferramentas, meu caminho foi, aprendi Excel, tentei abrir uma base, meu Excel travou, aprendi SQL, eu não achei uma base para a pauta que eu queria, eu queria raspar os dados, aprendi Python mas eu acho que mais do que ferramenta e linguagem, o fundamental para ser um bom jornalista de dados é ter uma mentalidade que assim, tem histórias muito boas nos dados e tudo que pode ser mensurado, e acho que 90% dos fenômenos do mundo podem ser mensurados, pode gerar uma história legal. Acho que o principal é ver como as coisas que acontecem no cotidiano podem virar uma informação quantitativa e estruturável, sabe? Por exemplo, cara de candidato num debate é quantitativo e é mensurável, embora não pareça ser assim no primeiro lugar. Então, quando você consegue enxergar dados em lugares onde um repórter tradicional não vê dados, eu acho que você está no caminho certo. Legal, a gente já tem que acabar aqui, não vai dar tempo de responder todas as perguntas, mas a gente fica aqui no cantinho também para conversar. É, dois lembretes aí. O primeiro é desses, das oficinas que a gente vai dar, teve algumas perguntas sobre ferramentas, a gente vai dar uma oficina sobre isso na Abrage. Todo mundo que está aqui vai dar oficina na Abrage na semana que vem. É, segundo lembrete é para convidar vocês a serem membros da Escola de Dados, aí acessar lá o benfeitoria.com escola de dados, a gente está precisando aí de apoio nessa reta final, e é isso, obrigado pela presença, a gente está aqui no cantinho para conversar.